Cadê a grupo? Cadê a outra? vai, vai. vai, vai. Rasgaram a barraca, desaparecer o equipamento. Vocês têm necessidade de fazer isso? tem, bicho. Por a O cara rapaziada pra fora, a rapaziada tá aqui fora. Não tem ninguém nem querendo entrar. Tá bom, mas não vai prestar, não. É só porque eu tô sem retaguarda. Se eu tô fazendo uma frente, eu preciso de alguém pra fazer a, a, a retaguarda aqui. E esse chefe de puta? seu bairro aqui em frente à sua casa. Vai no Vai. Vai rua, pô